Aos nossos seguidores, nossas seguidoras do RMIX, o registro da maternidade Dona Catarina Custos, serviços prestados há 50 anos, no dia 15 de março, completou 50 anos de bons serviços prestados à nossa região. Estamos com a diretora Cíntia Guiar representando toda a maternidade nesse momento, falando para nós de um registro ímpar quanto ao que representa a maternidade para a nossa região, diretora. Boa tarde. Boa tarde, RMX. É um prazer estar aqui falando com vocês. Então, é uma satisfação, um orgulho fazer parte da maternidade Dona Catarina Cruz nesse cinquentenário. É uma maternidade que tem um renome, né? ela é reconhecida por toda a comunidade aqui do Planalto Norte. Diretora... E como é que foi os festejos? É, a emoção, com toda certeza, tomou conta de quem participou, de quem foi homenageado. Sim, foi ontem, né? Nós festejamos aqui uma, foi uma solenidade simples, mas teve contamos com a honrosa presença da nossa vice-prefeita, a doutora Celina, né? Uma pessoa encantadora. É, teve vereadores, teve alguns representantes do deputado estadual Fernando Kreling, e todos os servidores da maternidade. Né? Nós somos aqui quase 300 funcionários do Estado atuando aqui na maternidade. E tem a UTI neonatal, que é um trabalho ali muito... tem que ser muito delicado, né? muito comprometimento dessa equipe aqui de saúde, então a nossa gratidão e a todos os outros servidores que já passaram por aqui. né Nós temos muitos aposentados já, mas que cada um teve sua grande contribuição aqui na maternidade. Uma mulher no comando de uma importância que é a maternidade, dona Catarina Cruz, como é que é uma mulher? A senhora não é a primeira que, que está no comando como diretora. Mas o que, que representa para a senhora? Nossa, para mim é um orgulho, é uma satisfação estar à frente dessa maternidade. Temos uma equipe aqui muito comprometida, então a gente não faz nada sozinho, o trabalho é em equipe. Então eu tenho muita gratidão por estar aqui neste momento do cinquentenário da maternidade à frente dessa grande instituição. Principalmente as mães que estão nos acompanhando nesse momento. Que recado a senhora deixa, o que a senhora conta para elas nesses 50 anos que a maternidade está comemorando? Sim, as mães que têm seus bebês aqui, é, elas são muito bem atendidas. Nós temos todo um trabalho humanizado para acolher essa mãe neste momento aqui, feliz da sua vida, né? que está aqui tendo um bebezinho. Então, nós estamos aqui é, com muita dedicação e muito comprometimento e amor para receber essa mãe e esse bebê aqui na maternidade. Muito obrigado a participação da diretora da maternidade, Dona Catarina Cruz, no registro desses 50 anos, Cíntia Aguiar, fazendo esse registro, portanto, a quem nos, está nos acompanhando no RMix Noir.